Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem vos fala é o amigo de vocês, Adson de Almeida. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, tá bom? Estou usando a câmera aqui do celular, como webcam, também como câmera de filmagem. E também é, utilizando a câmera do meu computador aqui de frente aqui com vocês aqui eu para esse bate-papo e nesse bate-papo a gente vai um pouco para parabenizar as mães pelo seu dia especial lembrando né que todos os dias é o dia das mães, não só nesse domingo, no segundo domingo de maio mas todos os dias né todos os dias é o dia de nossas mães nós devemos é, ser gratos a Deus pela presença de nossas mães em nossas vidas né? e para aquelas que já partiram é, ficou saudade mas fica a esperança no seu coração você aceitar Jesus e você ter oportunidade de ver sua mãe por isso que é muito importante pregarmos o evangelho para os nossos pais para que eles aceitem Jesus para que se partirem possamos revê-los muito em breve na ressurreição, na primeira ressurreição, aonde Cristo naquele dia virá o dia da volta de Jesus os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e aí nós poderemos ver aqueles que já perderam suas mamães poder revê-las, poder dar aquele abraço carinhoso, matar aquela saudade e viver com ela na eternidade, amém? E a Palavra de Deus, ela, ela é extraordinária. A Palavra de Deus, para quem confia, ela traz conforto para nossas almas. Né? A Palavra de Deus, ela é especial. Leia a Palavra de Deus, aprenda. A própria Bíblia diz o seguinte, meu povo perece por falta de conhecimento. Lá em Salmos 119, versículo 105 Lá nos diz o seguinte Lâmpada para os meus pés E a tua palavra E luz para os meus caminhos E que você possa encontrar Na palavra de Deus Essa luz para iluminar a sua vida O seu caminho A vida de seus familiares E o caminho de seus familiares Amém Saiba que um dia Jesus virá E ele irá ele irá perguntar para cada um de nós o que nós fizemos as oportunidades que Deus nos deu para pregar o evangelho para nossos pais para nossa mãe, para nosso pai para nossos irmãos essas oportunidades foram aproveitadas hoje nós temos aqui computadores, celulares né? o computador aqui onde eu falo com vocês e também você tem o celular para Comunicar com seus pais, se caso eles estiverem distante, você morar num bairro e ele noutro outro, ou você morar numa cidade e ele em outra cidade, ou, em, ou você está em um estado distante e você poder se aproximar, você poder chegar lá naquele estado onde seus pais e seus familiares estão através das redes sociais e bater um papo com eles, falar de Jesus. Não será bom? Pois é, meus queridos, então aproveite a oportunidade para falar de Deus para todos os seus familiares tá? pregue a palavra do Senhor aonde quer que você vá aproveite esse dia para deixar uma mensagem de amor e a mensagem de esperança aquele que vive e reina para tudo sempre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a nossa maior esperança amém então, meus queridos, peça para Deus lhe iluminar, lhe instruir, lhe dar sabedoria para você levar a mensagem de salvação para seus pais, para seus familiares, para seus irmãos, vizinhos e amigos. Amém? Um grande abraço, um feliz dia das mães, que Deus abençoe a todas e que todas possam estar sensíveis à voz de Deus para trilhar o caminho da salvação, para trilhar o caminho da vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque muito em breve, Jesus virá. Feliz dia das mães.